da apresentação oficial da candidatura da lista B para a Federação Angolana de Basquetebol para o quadriênio 2020-2024. É. expostas aqui portanto é aquilo que nós temos para oferecer à nação caso sejamos federação e naquilo que será o nosso foco é realmente a reformulação da estrutura orgânica interna da FAD como vocês todos sabem. Portanto, temos passado por muitas e inúmeras dificuldades por causa da nossa organização federativa. É assim que entendemos, portanto, pôr isto como um princípio básico naquilo que nós consideramos, aquilo que pretendemos, organização. A segunda aposta é nas competições internas da Federação Angolana de Basquetebol a todos os níveis, desde a base ao topo. Isto porquê? Nós temos experiência suficiente e sabemos que não podemos aspirar nada para além fronteiras se nós internamente não estivermos organizados, não tivermos foco, não formos disciplinados. E aquilo que temos vindo assistir para, há um tempo a esta parte... Há essas grandes dificuldades, essa grande deficiência a nível daquilo que compete às competições internas. E competições internas, essas, que são da ASB, do da Federação Angolana de Basquetebol. O terceiro ponto das nossas linhas de força: tanto nós no nosso país, neste momento, temos tido entre 6, 7, 8 associações desportivas que já fazem basquetebol. A nossa intenção é que levamos essas associações para as 18 províncias do país. Só assim é que teremos mais quantidade para podermos, então, extrair a qualidade. Uh, revitalizar e, da, e dinamizar a Escola Nacional de Treinadores, tanto da FAB, porquê? Se nós quisermos ter atletas de nível médio superior... Temos que ter bons formadores. E é aqui que nós temos que investir. Temos que investir no técnico, porque o técnico é que trabalha diariamente com as crianças. Por último, é um grande desafio, porque nós, Angola, achamos que estamos a ficar, ou já ficamos para trás, porque não estamos a acompanhar o desenvolvimento do mundo basquetebolístico. Neste item, nós propomos fazer tudo o que está ao nosso alcance e aquilo que não está, para realmente iniciarmos uma formação condigna do atleta angolano, do jogador de basquetebol angolano. E isso só é possível com a criação de centros de alto rendimento. É assim que neste momento o mundo se encontra. Estas são as nossas linhas de força. E temos que ser objetivos e sintéticos na análise desta atividade. Portanto, nós precisamos das pessoas, em primeiro lugar, a sua formação, o contributo que podem dar e o seu desempenho. Esses quatro itens só é possível se realmente nós estivermos unidos, porque sem união não, é, não será possível. É assim que nós... Temos as ideias de força para a Federação de Basquetebol. Unidos é possível. Voltamos a viver momentos, de, que, momentos que possam ir, tornar históricos num futuro próximo. Penso que é isso que a gente precisa. Para isso, a gestão da FAB tem de proceder a alguns ajustes, indo ao encontro de um... Outro tipo de gestão, assim, pretendemos implantar. É o nosso foco. Temos que realmente portanto, ter uma gestão diferente daquela que tem vindo a ser praticada. Um modelo de gestão desportivo, um plano de marketing e comunicação. É aqui, penso, que está, pode estar o sucesso de uma organização com as, com as exigências da Federação Angolana de Basquetebol. Desenvolvimento de parcerias com instituições oficiais, marcas, parceiros, de todos os que queiram associar-se a este despertar da modalidade. Como sabeis, a nossa modalidade precisa mesmo de ser despertada, porque neste momento tanto está monótona. E só com essas linhas, com essas ideias de força, é que será possível. A nível interno e outras coisas, pretendemos melhorar as competições. E isso só é possível se tivermos melhores equipas. E isso terá de ser fruto do trabalho diário dos treinadores, indo à FAB, desenvolver um programa de formação de diversos agentes. Será um programa contínuo, acompanhado por experts da, da, na, na modalidade, com reconhecido notariedade internacional. Temos, obrigatoriamente, que copiar aqueles que são os cientistas da nossa modalidade. Foi assim que conseguimos os 11 títulos a nível nacional porque alguém saiu da Angola e foi copiar o centro onde se pratica basquete, na altura, com as exigências que hoje nós precisamos. É assim que nós temos as nossas ideias de força. É melhorar melhores jogadores. Para nós termos melhores jogadores, penso que o último ponto das linhas de força é bem explícito criação de centros de alto rendimento para os potenciais talentos. Mas queremos levar a prática desportiva às crianças mais cedo, porque temos notado que as crianças começam a sua prática mais tarde. Numa fase mais jovem, numa fase mais jovem, das raparigas e rapazes, de forma a que estes desenvolvam o gosto pelo basquetebol e criem hábitos de trabalho, desfrutando da prática desportiva, através do lançamento do programa de mini-basket e do 3 contra 3 a nível nacional. Também é uma das nossas ideias de força. Isso é muito importante, porque queremos ser uma modalidade respeitável socialmente e ajudar os jovens a crescer e a se educarem através da prática desportiva. É um dever que temos perante a nação angolana. Por outro lado, o lançamento desses programas vão ao encontro das necessidades que de termos de aumentar a pirâmide de praticantes e as pessoas envolvidas no basquetebol, sendo fundamental para, ter, para termos uma base sustentável e todos os juízes, todos os agentes da modalidade, dirigentes, treinadores, jogadores, juízes e outros intervenientes do jogo. O estabelecimento de excelentes relações com as APBs é outra área de intervenção. Queremos ajudar que o basquetebol em todas as províncias seja uma realidade e se afirmem nos escalões de formação e possam construir o seu percurso até termos um verdadeiro campeonato nacional. O que é uma grande ambição. Criamos, condi criamos condições para haver praticantes no campeonato nacional de equipas fora de Luanda. Este nosso projeto é ambicioso mais consciente, sendo fruto, sendo fruto da nossa experiência como dirigentes há muitos anos. Temos recebido incentivos vindo de vários quadrantes e por isso pretendemos servir o basquetebol em, com honra, conferir a dignidade da função e construir para que o basquetebol, para que o basquetebol contribua para o o prazer dos seus adeptos e o orgulho de todos os angolanos. Unidos é possível, dirigentes, treinadores, jogadores, juízes e outros, por certo todos iremos contribuir para juntos elevarmos o basquetebol a nível das nossas exigências e da nação angolana. Unidos é possível, com credibilidade, disciplina, organização, regras e focos. Muito obrigado. Fazendo um recurso à história, o que nós estamos a assistir tem a ver com o nascimento da democracia em Angola. Foi pelo desporto que nós começamos, a Federação de Futebol foi, digamos, a que deu o primeiro passo na pretensão da Angola multipartidária. E penso que a miúde temos estado a aprender nessa perspectiva de termos uma democracia participativa e, assim mesmo, todos os quadrantes do nosso país são válidos para catapultarem esse desígnio político e social para que, de facto, possamos ter uma Angola firme e participativa. Para um é ousadia, mas nada se faz sem ousadia. As pessoas têm que apresentar as suas propostas, os seus pensamentos, nessa perspectiva da construção da Nova Angola. E Benguela, historicamente, na política, é, digamos, um recanto do país que teve sempre ideias próprias. Não é uma tendência tribalista, regionalista, mas devemos nos lembrar que a nação começa em casa. As famílias, nos pequenos grupos que são, representam núcleos fundamentais para a Constituição do Estado. E então, se nós, em Benguela, pensarmos diferente, e nessa tendência de aspirarmos voos mais altos, não é um belisco, é simplesmente uma pretensão de querermos é, algo mais consentâneo para nós. E o desenvolvimento merece sempre um ponto de comparação. Se nós cá estamos a ver que não temos o caminho bem feito para o basquetebol e se eventualmente tivéssemos o leme faríamos melhor pensamos que estamos a contribuir para o progresso do nosso país então a bênção que se pode fazer para a nossa lista é que tem digamos um bom lema porque a unidade de facto é aquela que catapulta todos para o objetivo comum e porque no basquet a linguagem técnica todos percebem quando se reclama uma determinada situação e então vamos todos apoiar essa intenção nós enquanto governantes temos uma posição neutra a nossa posição é que vença o melhor e se for Benguela nós havemos de Agradecer porque, politicamente, teremos projeção, teremos referência e, consequentemente, seremos um exemplo a seguir. Muito obrigado. Que faça o seu trabalho de campanha no sentido de conquistar toda a massa votante, decidida assim à luz dos estatutos da Federação Angolana de basquetebol Notamos com bom grado a união de vários pontos do país, assim é que se faz a nação, olhando todos para todos, e o desporto tem essa faceta muito forte. E até porque essa referência queremos que continue, continue, continue para sempre, do basquete às outras modalidades. Somos fortes, por isso, unidos é possível. E para terminar, quero pedir a todos os presentes, em jeito de apoio ao desafio, uma forte salva de palma contínua e de pé, por favor. São três candidatos, tanto a vida é assim, a democracia é isto, vamos à luta, ganho melhor. Para mim, fundamentalmente, acho que o nosso candidato apresenta linhas de força muito positivas. Agora vamos vamos à luta e ganha melhor. estar está numa fase da austeridade, sabemos a partir da que Federação tem uma série de dívidas, inclusive com o ex-senador Will White e o executivo também não tem muito a fogo. Ao nível dos apoios, qual é a vossa perspectiva? Já há bases concretas do empresariado? Nós estamos a reunir todos os esforços e ver como é que nós podemos reunir sinergias totais. Nós temos que pensar é o seguinte, o Estado cada vez tem que ser menos papá. A sociedade civil tem que se organizar e criar sustentabilidade disto tudo. Então vamos tentar juntar todos os esforços para que efetivamente possamos criar uma federação forte. Estamos conscientes porque nós quando decidimos nos candidatar, Sabíamos que tínhamos muitos assuntos desta ordem para resolver. Tudo foi equacionado com responsabilidade. É assim que eu tenho o grande exemplo das empresas benguelenses do Namib e não só, que estão no nosso placar publicitário. Mas também temos certeza absoluta que nós não vamos resolver os problemas sozinhos. Isto é um problema conjuntural. Isto é um problema da nação. O caso concreto dos passivos, tanto nós sabemos, porque as práticas, a experiência diz-nos que nós temos que equacionar as situações e há situações que são dívidas públicas. E aí há o Ministério para se responsabilizar. Naquilo que é a gestão do dia a dia federativo, está tudo assegurado. Temos uma equipa, temos uma união de empresas nacionais que nos garantem e garantiram de que, se formos federação angolana de basquetebol, este assunto do dia a dia federativo é ultrapassado. Também sabemos que temos que credibilizar a modalidade, porque a modalidade neste momento está descredibilizada. E só é possível obtermos apoios a nível das grandes empresas, das multinacionais, da banca, mesmo nacionais e até fora do país, se nós tivermos credibilidade. E nesse aspecto, este elenco é praticamente virgem. Por isso é que nós temos esse desafio, ou por outra, que nos desafiamos perante a nação, que iremos dar conta do recado e levar o basquetebol aos patamares que já foi aludido em tempos anteriores e que pretendemos voltar a este, a esses patamares porque isto dignifica dignifica-nos a nós e dignificará a nação. <SILENCIO>